Boa tarde a todos, eu sou o Daniel Gomes, sou gestor do Arquivo PT, sejam bem-vindos a mais um Café com o Arquivo. Um, hoje vamos ter a quarta sessão do, dos Cafés com o Arquivo, decidimos começar a fazer estes cafés na sequência aqui da, da quarentena, uma vez estamos todos em casa, vamos aproveitar o melhor possível o nosso tempo, e a ideia é fazer aqui um, uma apresentação curta sobre assuntos relacionados com o Arquivo com o PT e um, Algumas apresentações são feitas pela equipa, outras são feitas por, um, por convidados e hoje temos o prazer de ter cá o, a equipa que ganhou, que foram os segundos classificados, o Prémio Arquivo.pt o ano passado e que desenvolveram uma nova plataforma chamada Revisionista Descobre as Notícias. Uh, Vamos ter connosco aqui o Flávio Martins e o André Mourão, que vão falar acerca deste, deste interessante projeto e, e antes de começar a sessão... Portanto, quem quiser saber mais acerca do, dos prémios do Arquivo Fondo PT, das edições anteriores, incluindo sobre o Revisionista, podem consultar Arquivo Fundo PT barra Prémios e antes de começarmos a sessão propriamente dita e passar a palavra aos nossos convidados de hoje, uh, gostaria só de dar aqui alguns comentários. Passo a palavra então ao, ao André. Muito boa tarde a todos, meu nome é André Mourão, estou aqui para vos apresentar o revisionista, juntamente com o Flávio Martins, uh, aqui um trabalho desenvolvido, nós somos investigadores de Nova Links, Universidade Nova de Lisboa, desenvolvido nesse contexto. Então, vamos aqui começar, vamos aqui mostrar duas, duas versões da mesma notícia e vamos aqui fazer um pouco do Descubra as Diferenças. Então temos aqui esta, noção, esta notícia, que tem aqui o título A Liga Nega a Admissão de Proença, mas admite eleições antecipadas. E depois, isto é uma versão da notícia. Passado algum tempo, esta notícia passou a ser Liga Nega a Admissão de Proença. Continua até 2019. Vamos aqui só voltar atrás mais uma vez. Podemos ver que houve aqui uma alteração no título. E houve aqui também uma alteração, pelo menos ali no primeiro parágrafo do, da, da, da notícia. Isto aqui neste caso foi uma informação que chegou pronto, à posteriori, após a, a primeira publicação da notícia, foi uma atualização de informação, uh, mas podemos ver que também ali ao nível da data e nem ao nível da correção houve, houve uma menção desta alteração. Então vamos aqui ver isto agora no modo de track changes, no modo em que podemos ver o que é que foi alterado e removido. Pronto, podemos ver aqui o que é que apareceu e o que é que desapareceu. Aqui podemos ver que o texto removido aparece a vermelho, com uma linha, uma linha por cima, e o texto adicionado aparece a verde. Então, o que é que acontece? Neste, qual é o, problema, aqui é o problema desta situação. Pronto, Os mídias têm um papel de divulgar informação de confiança e transparente. Infelizmente, as notícias são alteradas depois de serem publicadas, mas infelizmente estas alterações muitas vezes nem sequer são assinaladas. Não, não são assinaladas, por exemplo, com um parágrafo que menciona o que é alterado ou com uma menção de atualização a dizer o que é, a que horas é que a notícia foi alterada. Quando estas alterações são feitas, isto pode gerar algum desconforto e críticas nos leitores. Será que a notícia que eu mandei para o meu amigo é a mesma notícia que eu li? Será que nesta informação não devia ser devidamente assinalada? Claro, que nós compreendemos que as notícias podem ser atualizadas, quando a nova informação chega, podem ser corrigidas, mas seria bastante importante esta menção, a menção a esta atualização no corpo do texto da notícia, para as pessoas saberem que mudou alguma coisa e que duas pessoas podem ler duas coisas diferentes, mas que estão, estão a pensar no mesmo contexto. Então, qual é que é o objetivo do revisionista? Pronto, o Revisionista é um projeto inovador que tem como objetivo tornar mais transparente este processo de revisões e o news cycle da imprensa portuguesa. Normalmente, uma pessoa, quando a notícia é publicada, a notícia pode ter várias revisões, mas a pessoa só lê a versão final. O arquivo PT faz várias capturas de notícia ao longo do tempo, o Revisionista processa esta informação e permite-nos ver a timeline da notícia naquele formato de track changes que vos mostrei há pouco. O que é que isto permite fazer? Isto permite-nos mostrar atualizações de informação não assinaladas, retrações de blocos de texto também não, não assinaladas, não, menciona não mencionadas, e até reformulações de títulos para ganhar cliques, o chamado clickbait. O visionista agarra nisto tudo e dá-vos a visão, timeline da notícia, como é que a notícia foi alterada ao longo do tempo. Vou-vos aqui também mostrar agora outro exemplo do que é que como é que as notícias também podem ser alteradas, aqui um exemplo mais desta alteração de título. Isto aqui é uma notícia relativamente à tragédia de Drogon Grande, como todos nós infelizmente estamos, ainda, ainda está fresco na memória, e esta aqui é a versão que aparece final do artigo. Mas esta notícia que tem este título pronto, assim, ligeiramente já assim mais, uh, assim um pouco emocional, já passou por várias são do mesmo título. Então... O revisionista conseguiu apanhar seis revisões desta notícia e podemos ver aqui, desde o primeiro título até o último título, o que é que aconteceu. Esta notícia começou por ser intitulada como Conheça as vítimas do incêndio em Pedrógão, depois passou a ser Bombeiro, perde a vida e deixa mulher e filho, depois voltou para algo mais parecido com Conheça as Vidas que a tragédia de Pedrógão interrompeu e depois algo mais, pronto, deixam jantar na mesa e fogem para a morte e até, finalmente, a, versão que está, ficou, a última versão que ficou disponível é as vidas que a tragédia de droga interrompeu. Pronto, podemos ver aqui que, neste caso, embora seja uma alteração de título, penso que não faça uma diferença no conteúdo. Podemos ver que a maior parte das pessoas não tem a noção que isto é parte também do processo jornalístico para tentar ver se a notícia também é lida por mais pessoas. O revisionista está dividido em dois componentes principais. Uh, o Revisionista X, que é uma extensão do browser para Chrome e Firefox, e o Revisionista .pt, que é um motor de pesquisa de revisões. Vou começar por apresentar o Revisionista X, que é esta a extensão uh, para o browser, em que podemos ver, enquanto estamos a navegar em qualquer página, o ícone vai nos alertar para as páginas que são alteradas no domínio.pt as páginas, o domínio que tem a maior parte das páginas portuguesas. Então, imaginemos que estamos na notícia de há pouco, e vocês têm aqui o revisor instalado aqui com este inco, e o revista vai mencionar que nós temos quatro uh, quatro versões desta notícia. Então, uh, quando nós carregamos neste botão, o revisor já alerta, nos carregamos neste botão e vamos para um modo de... Changes de leitura, que nos permite ver aqui a reformação do título, os poucos, o, título o texto que foi retirado e o texto que foi adicionado. Uh, isto aqui funciona uh, para as páginas do dominio.pt principalmente e funciona não só para sites de notícias. Uh, depende da informação que estiver disponível no arquivo.pt. Uh, esta extensão está disponível para, uh, para Chrome e para Firefox. Podem instalar e podem navegar a internet com esta uh, para verem como para poderem ter esta, esta visão de, histórica das páginas ao longo do tempo. O vigista.pt é um motor de pesquisa que agrega em, tipo de informação que já foi capturada anteriormente de notícias, que foi capturada em larga escala, e permite-nos uh, aceder a um conjunto alargado de Artigos previamente analisados de várias publicações, de vários jornais online portugueses. Uh, estes aqui são os jornais que estão disponíveis na, na coleção do arquivo principal. Uh, pronto, vou, vou já antecipar talvez uma potencial pergunta, mas são a razão por serem estes 12 é porque isto dá algum trabalho manual e nós estamos a trabalhar para serem ainda mais, tanto ao nível nacional como regional e mesmo local, porque isto exige algum trabalho manual que já vou explicar mais à frente, mas aqui temos um conjunto alargado de notícias destas publicações e que são disponíveis para pesquisa, consulta, para vermos o que é que foi editado nas mesmas. Então, como funciona o revisionista.pt? Vocês acedem ao site, temos a, uma página de apresentação principal, mas se acederem à página principal, à página de folhear ou à, à função de pesquisa, Uh, podemos ver, podemos procurar uh, por palavra-chave e encontrar notícias relacionadas com qualquer tema, qualquer tópico que estejamos à procura. E nesta visão podemos aceder à timeline de artigos relevantes, dos artigos relevantes para esta pesquisa, podemos ver o que é que foi adicionado, o que é que foi removido, uh, a data de cada uma destas alterações e também depois também ver aquele modo de track changes em mais detalhe para cada um. Dos artigos. Aqui temos um exemplo do furacão Mátio, em que podemos ver que ao longo do tempo, uh, isto aqui vai... Uh, as notícias foram sendo atualizadas com só tinham saindo novas atualizações do número de vítimas e outro tipo de... Por exemplo, ali já chegou à Flórida. Pronto, isto aqui é uma atualização perfeitamente legítima, que o revista já até marca como atualização visível. Também já vou explicar mais à frente que o que é que esta parte da atualização visível quer dizer, mas também podemos ver que esta notícia aqui faz uma menção explícita, a notícia estava em atualização e que a última versão era a versão atualizada. Aqui neste modo podemos ver do lado uh, esquerdo podemos ver o que é que foi retirado da notícia e do lado direito o que é que foi adicionado do mesmo, seguindo a mesma linguagem visual que vimos no outro modo. Esta ferramenta Pode ser bastante valiosa por suportar investigação uh, em estudos de mídia, de jornalismo e de outros tipos de ciências sociais, pois permite fazer uma avaliação retrospectiva sobre como é que um tema é interpretado ao longo do tempo, por diferentes publicações, e como é que as notícias sobre o próprio tema evoluem. O nosso objetivo é que isto possa servir de base para trabalhos de investigação, uh, para os, os investigadores poderem processar estes dados sem ter de utilizar estes dados sem ter de os processar de novo. Isto aqui também permite fazer ordenação, filtragem por publicação, ordenação por número de edições, ordenação temporal. Logo, é uma ferramenta bastante completa para fazer este tipo de, de investigação e de pesquisa para posterior investigação. Uh, dos notícias que nós recolhemos, fizemos uma série de análises, nós escolhemos por volta, analisámos por volta de um milhão de links, dos quais nós recolhemos por volta de 140 mil artigos, Destes 140 mil artigos descobrimos que por volta de 7.400 foram revistos, o que dava uma percentagem de 5% de artigos editados. Nós próprios ficámos surpreendidos como vimos esta estatística, uh, mas esta estatística só por si não não não é não quer dizer nada porque a notícia pode ser utilizada por várias razões. Mas aqui a coisa que nos deixa um pouco mais preocupados é o facto de 46% destas correções não serem uh, explicitamente mencionadas, para no texto. Isto quer dizer, não aparece a notícia atualizada, a ah, correção, assim um bloco que diga o que é que foi atualizado. Uh, também temos aqui o modo de, que revela as políticas editoriais, temos aqui o um modo de ver as estatísticas, em que podemos ver uh, para cada publicação quantas notícias são editadas e a percentagem de notícias são editadas Uh, para cada um destes tipos, uh, se a atualização é mencionada no texto ou não, entre outras informações. Nisto aqui podemos ver que a RTP e o JN uh, seguem uma política editorial mais rígida de explicitamente colocar notícia atualizada a e a data da nova atualização. Vamos agora dar-vos aqui um pouco mais de detalhes um pouco mais técnico sobre como o revisorista funciona, como é que nós encontramos estas diferentes revisões das notícias e qual é o papel do arquivo em tudo isto. Então, como já mostrei há pouco, as publicações normalmente só nos dão acesso à última versão, o arquivo guarda várias versões, o revisorista faz este processamento e dá-nos acesso ao timeline da notícia. Aqui o arquivo PT é o guardião desta informação, armazena as diferentes versões das notícias ao longo do tempo e permite-nos atualizar estas notícias para um conjunto alargado de publicações e um conjunto alargado temporal, digamos assim. Uh, o visionista tem quatro, quatro desafios principais que teve de ultrapassar para chegar, começando nos dados disponíveis do arquivo, até a que esta visão, track changes, bastante clara do que é que está a ser alterado. A primeira envolve como é que são recolhidos os artigos noticiosos do arquivo, como é feita a detecção do texto relevante do artigo, a, a, um, por exemplo, apagar uh, os cabeçalhos, apagar comentários, apagar referências às últimas notícias, pois isto não faz parte do corpo relevante do artigo. Como é que é feita esta detecção de diferenças do texto entre versões e a categorização automática de revisões que menciona se elas são mencionadas no texto ou não. Começando pela recolha de artigos noticiosos, aqui o desafio era como é que nós encontramos um conjunto de ligações, um conjunto de links para notícias e como é que nós sabemos que estes links se referem se a notícias. A nossa solução foi procurar os links para as páginas principais das publicações no arquivo, a partir daí recolher os links das secções de últimas notícias e a partir daí já sabíamos que estas eram as que estavam disponíveis, depois recolhemos estas do arquivo e já sabemos que estas são notícias que foram publicadas naquela altura. O segundo desafio foi como fazer esta limpeza do texto e esta filtragem, como, como apagar as secções de notícias relacionadas, mais populares aqui da página, porque podemos ver aqui, temos esta visão que tem bastantes coisas que são alteradas, por exemplo, o número de partilhas é algo que vai sendo atualizado consoante a notícia é partilhada, mas para o revisionista isto não interessa porque não é o corpo da notícia. Aqui também temos as mais populares que vão mudando, consoante o arquivo vai visitando a página, etc. O nosso objetivo é passar desta visão assim por uma visão muito mais simples em que apenas o corpo da notícia está mostrado. Assim, a nossa solução foi manualmente examinar uma amostra muito significativa de cada uma das publicações e encontrar qual é que é a secção da página HTML que tem mesmo o conteúdo e apagar as restantes. Outro desafio foi a detecção das diferenças de texto, como é que é feita esta diferença, de tendo duas versões de uma notícia, duas versões de, de, desta notícia já limpa, encontrar o que é que é apagado, o que é que é adicionado. Para isso decidimos adaptar ferramentas de código aberto para encontrar esta diferença ao nível da palavra e também utilizar a extensão assim tanto ao nível da palavra aqui na visualização do nível no site em que podemos ver apenas o texto que é apagado e o texto que é adicionado, fora do contexto como também entrando no modo da extensão ou no modo de visualização do artigo em que podemos ver estas diferenças contextualizadas no conteúdo da notícia. Aqui temos um exemplo em que um bom exemplo que diz que a notícia é corrigida numa certa data e refere pelo lapso. A notícia refletia que o eclipse ia ocorrer em 2012 e não em 2021. Pronto, uma, uma alteração perfeitamente legítima, um lapso. E aqui temos um exemplo bom de como isto pode ser reportado numa notícia. Finalmente, a categorização automática de revisões, que é como é que nós fazemos esta categorização. Então, nós utilizamos técnicas de processamento de texto natural para encontrar padrões relevantes na notícia, por exemplo, notícia atualizada ou corrigida, ou até neste caso aqui, notícia em direto ou ao minuto, que é uma notícia que o próprio leitor espera que seja atualizada, como neste caso um, um relato de um jogo de futebol. Aqui para terminar, aqui o nosso... Uh, aqui o, o nosso objetivo, o revisionista, não é criticar os jornalistas pelo seu trabalho. Nós sabemos que nesta altura do ciclo noticioso, 24 sobre 24, em que são altamente pressionados para uh, publicar a notícia o mais depressa possível, por vezes, talvez sem a ajuda para a verificação que seria necessária, e que, pronto, mais tarde, a, a, o online permite isto, mais tarde acrescentamos a nova informação quando é que ela vai chegando. Aqui o objetivo do revisionista é que Uh, alertar um pouco para esta questão e potencialmente mostrar também as vantagens aos jornalistas e às redações, como é que este balanço pode ser feito de maneira mais equilibrada para a transparência do que é que é publicado, para os consumidores poderem ter uma visão ainda de mais confiança sobre as publicações. Aqui, o nosso objetivo para o futuro seria examinar as, palavras, as páginas em tempo real, para que nós pudéssemos chegar uh, às notícias que são importantes agora. Uh, e aqui uma questão também importante que também está relacionada com o trabalho, dificuldade dos trabalhos dos jornalistas de hoje em dia, que é como monetizar os seus conteúdos. Um problema é que esta monetização por vezes bloqueia o, o acesso às nossas ferramentas como o arquivo para poder fazer a, uh, guardar estas notícias para. para para preservação, preservação futura. Estes bloqueios vão reduzir é esta quantidade do arquivo, de guardar esta informação histórica relevante, por isso seria importante encontrar uma solução para que estas notícias pudessem ser publicadas quando já não fossem tão, digamos, monetizáveis ou comercialmente relevantes. E, e, finalmente, o nosso objetivo para o revisionista seria como envolver os utilizadores neste processo para poderem guardar, comentar, partilhar quais as notícias com edições relevantes e também permitir a exportação dos dados para investigação, para além só da visualização do site. Muito obrigado pela vossa atenção. Gostaria de referir de novo que o Revisionista X, a extensão, está disponível para Chrome e para Firefox. Podem visitar o Revisionista em revisionista.pt. Relativamente às notícias em direto, neste momento estamos a fazer uma recolha especial para o Covid-19 que está disponível em revisionistapt covid 19 onde podem examinar um conjunto de notícias relativamente ao, ao covid e ao que está a acontecer neste momento. E pronto, agora estamos prontos para as vossas questões de novo. Muito obrigado. Ok, obrigado André pela apresentação. Muito interessante. Já vi uma série de vezes as apresentações acerca do revisionista e cada vez que vejo uma nova encontro sempre pormenores interessantes, novos. Porque o RL usualmente fica a primeira notícia que sai. E depois o título não bate com o RL, não é? E nós temos, para este caso do, do Pedro Proença, não sei se nós temos presente o que é que, que aconteceu ali, mas nós temos um caso agora mais recente do, do Covid, em que uma notícia dizia com é, é, os algoritmos mil, e depois escrevia mil em frente, então era 4000 mil, certo? Um, e nós vemos isso num, num, num dos órgãos de comunicação social e vimos isso a ser corrigido e vimos o URL anterior um, ainda com, com o erro, não é? E muitas vezes é pelo URL que nós percebemos que houve ali algumas alterações. Uh, a verdade é que nós estamos à procura disso e o leitor comum não está à procura. E o leitor comum se calhar nem vê isso a acontecer, mas visto que nós estamos à procura, nós encontramos muito facilmente e é isso que não é transparente para o leitor e que nós gostaríamos que fosse, né uh, Se vocês já forem à, à Wikipédia, vocês sabem que a Wikipédia está sempre a ser alterada e conseguem ver quem alterou, quando, uh, porquê, quem fez revert, que informação estava certa, que informação estava errada. E eu assim, pergunto coisa... isso também, Flávio, porque, sobretudo por um estudo recente, não tão recente, mas que eu fiz há dois anos sobre fake news, é, havia um dos estudos que eu mencionei nesse trabalho era que... Foi um estudo feito na França, que mostrava que 60% das pessoas ou em torno disso só leem a URL. Ou seja, Sim. então, eu sei que se os jornais mantêm a URL para não perder os acessos, não perder as partilhas, por outro lado, a gente sabe que muita gente, sobretudo atualmente, não passa da leitura da URL. Então, isso também é um outro fator que pode gerar eu mais acho... problemas. Eu acho isso super engraçado e é interessante levantar a questão, porque, sei lá, nos, nos estudos de comunicação social fala-se do título e do lead, não é? Como as duas coisas mais importantes. E agora temos aqui uma terceira, que acaba por assumir até uma importância mais importante que o próprio título, que é o URL que as pessoas veem, porque vem partilhado no WhatsApp, não é? E veem aquela, aquela manchete que é, que é o URL, não é? depois ainda li um título no artigo que, que é ligeiramente diferente, ou muito diferente, uh, e o lead, quer dizer, já, já, já, já fica relegado para terceiro lugar. Tem até alguma piada. Neste momento, nós só fazemos a análise ao nível do artigo, porque aqui a questão é que, independentemente de existir essa secção ou não, existe sempre o problema da pessoa vai ler a notícia. Se essa secção fica numa parte separada no site, acaba por, por, por a pessoa não, poder não saber. Por outro lado, se esse link começar a se aparecer alguma menção disso no texto da notícia, isso é devidamente refletido pelo revisionista, porque vai aparecer um novo conteúdo na notícia. Não, nós, nós estamos a caminhar para para suportar notícias em, em tempo real. Obviamente que eh, todo, todo a quantidade de informação que o arquivo PT já tem e, e até nos oferece, de certa maneira, uh, uma certa reliability ou confiabilidade de que os dados foram preservados uh, por, por um ter de parte, e não, não nós. Né? Uh, Ajudou-nos bastante no início para fazermos a versão uh, Uh, retrospectiva, não é? E agora com o Covid estamos a tentar fazer uma versão mais tempo real, que tem impacto agora no, no, no momento. Uh, eventualmente há coisas que estamos a perder, não é? Não conseguimos mostrar uh, as diferenças no corpo do artigo, neste momento estamos a mostrar as diferenças só no, no, nos títulos. Um, mas é, é esse o caminho, o caminho de ter um impacto mais uh, tempo real, mais no momento, que é talvez quando importa mais. Não sei se o André quer adicionar mais alguma coisa, porque também houve aqui um trabalho de, sim. de ganhar mais coverage, não é? Sim, sim. Também aqui outra coisa para mencionar, foi algo que mencionei na apresentação. Nós na altura do arquivo tínhamos suporte para... Na altura que fizemos isto para o meio do arquivo, tínhamos suporte para 14 publicações, agora para o Covid já vamos em 36 e Isto aqui é aquela parte que eu referi, que isto exige alguma validação manual do nosso lado. Para cada publicação temos de analisar um conjunto ainda alargado de notícias para sabermos porque. Uh, muitas vezes as páginas de notícias mudam, há secções que mudam de sítio e isto tem de ser tido tudo em conta quando é feito este processamento para não estarmos a dar falsos positivos, para não estarmos a dar alterações que no fundo não existem ainda podem Eu posso dizer que ainda podem existir algumas, mas nós fazemos sempre o esforço para que isso não aconteça. Se existirem, digam-nos que nós vamos tentar sempre corrigir. Que isto é um projeto em permanente evolução, mas que o objetivo é mostrar exatamente o que muda e que tem impacto, não mostrar outra, outros detalhes ao lado. Ok, a pergunta é tem aqui uma, uma sequência que é tempo real e utilizar o arquivo Fundo PT, estão a utilizar mesmo os dados recolhidos por vocês, não? Ou seja, vocês estão a fazer as vossas próprias recolhas, além do que o arquivo Fundo PT está a recolher, é isto, certo? Sim, e nós também esperamos que esta, pronto, no, quando isto estiver mais estável, que isto, estas recolhas possam, possamos contribuir com elas para o arquivo, para vermos... Uh, aumentamos ainda mais o que as coisas recolhidas pelo arquivo, porque o, são notícias, é conteúdo relevante para preservar. Por isso é um, é um dos nossos objetivos também, sim. Sim, aqui é um tipo de, de recolha diferente. A nós interessa-nos não preservar o, o aspecto ou quase a integridade de, de, do, do site, não é? Que é uma preocupação que o arquivo tem bastante forte de preservar todo o aspecto, todo, todo o layout, quase como se fosse uma snapshot, uma foto no tempo do, do que é que era aquele site, e neste caso do que, é que era aquela notícia, todo o contexto do, do que é que estava à volta. Nós temos uma preocupação mais com, com o corpo do artigo e com a integridade do, da, da história, não é? Acaba por ser uma coisa mais jornalística e menos da preservação histórica. Eu tenho uma espécie de questão que... Talvez alguns, alguns participantes não saibam, mas era suposto ter havido uma conferência internacional aqui em Lisboa, chamada ESIR, European Conference on Information Retrieval, portanto é uma conferência científica internacional e, e teve que ser, teve que passar para um modelo online, e, mas aconteceu na é mesma num modelo diferente. E o revisionista foi considerado a melhor demonstração, a melhor aplicação desta conferência e ganham um prémio. Vocês querem falar um pouco acerca disso? É, foi, por acaso até foi. foi não, não até nem algo estávamos à espera porque a conferência mudou de modelo. Estávamos. Estávamos também. Uh, foi. Até foi, acabou por ser um pouquinho esperado, mas é sempre uma boa notícia. E nós achamos interessante porque foi, foi uma oportunidade bastante boa de. Mostrar este trabalho junto da comunidade de, de recuperação de informação, de pesquisa, e que ao mesmo tempo também valida a, a qualidade científica do mesmo, porque é uma conferência revista pelos pares, é uma conferência que os artigos são revistos por investigadores e professores e que valida, valida um pouco para o nosso lado que o que nós estamos a fazer tem impacto e é, um, e é científico, e, é pronto, e essa ciência é algo válido. processo manual porque nós queremos chegar ao texto do artigo, ao ter o texto do artigo o mais bem representado possível. E a verdade é que nós estamos a tentar separar o que é que são notícias que são editadas das que não são editadas e temos que ser muito, muito específicos acerca do que é que é uma alteração no artigo. Que, que vale, não é? Então, usualmente, todos os métodos automáticos esquecem-se de preservar, por exemplo, a data do artigo. Um, o André, por acaso, tem tido até mais uh, trabalho com esta, com esta parte, porque é preciso mesmo uh, pagar num conjunto de, de documentos, sei lá, 10 ou 20, e ver, tipo, ok, o que é que são nomes de secções, o que é que são nomes de autores, estes têm partilhas, têm links de partilhas, não têm, e estamos a fazer... Desta forma para ser o mais uh, fitivo possível. E te, sim, só para aqui para reforçar um pouco o que o Flávio disse, isto até vai a um nível mais... É, mas é isso, é encontrar no layout manualmente essas partes que são para manter e que partes são para apagar. E até outra coisa que foi uma surpresa muito gira quando eu estive a processar dados, que são expressões temporais como o hoje. Porque às vezes as notícias são mencionadas como hoje e é a data, e no dia a seguir têm a data, ou têm ontem. Logo, nós temos de procurar estas expressões temporais e substituir sempre por um valor de data, mesmo por a data correta em vez de hoje e ontem, para isto não ser marcado como um falso positivo. Mesmo em relação ao que é, que é o corpo da notícia e o que é, que é publicidade, por exemplo, nós temos alguns, algumas plataformas, sei lá, Wordpress, etc., tem aquela estrutura de blocos, não é? Mas de certa maneira, a maneira como se integram as publicidades no meio do artigo, não é? Sei lá, as publicidades podiam aparecer depois, ou antes, que era o habitual, ter um banner, não é? E agora aparecem no meio do artigo. E às vezes é difícil até remover e perceber que no meio do artigo há uma coisa que se repete em vários artigos, que é uma publicidade a um carro, por exemplo. E isso é muito difícil de, de, de conseguir perceber, não é? E temos que pegar em vários documentos e perceber, ok, se isto aparece em todos os documentos é porque é uma coisa que é, que é uma fixture, é uma coisa que está presa no site, é quase um parto do layout, não é? como se fosse o header, como se fosse a barra, mas não está bem identificado, está no meio do corpo do artigo. Uh, embora um browser consiga mostrar claramente que aquilo é uma publicidade, para um sistema computacional é muito difícil perceber que a publicidade não é o texto do artigo. Não é? uh, há outras maneiras de chegar ao texto do artigo, por exemplo, muitas, muitos jornais americanos, por exemplo, utilizam uh, APIs de texto, uh, há serviços, uh, sei lá, o serviço da Reuters, o serviço da Bloomberg, que fornecem as notícias limpinhas, só com o texto do, do artigo e sem o layout do site. Se tivéssemos essas coisas para os jornais portugueses era excelente, usaríamos isso certamente. Uh, como não temos, temos de ter este trabalho. Temos de ter este trabalho de, de ver o site como as pessoas veem e limpar tudo o tudo que não é uh, relevante. Uma das recomendações que nós damos para publicar informação de maneira a que possa ser mais facilmente preservada para o futuro é que as pessoas não se esqueçam de publicar a data ou de incluir uma, a data no, nos páginas web que publicam. Porquê? Porque o arquivo o máximo que consegue saber é a data de arquivo, portanto a data que recolheu a página, mas não sabe quando é que a, a informação foi publicada. Quando vocês estiveram a fazer a análise de notícias, vocês encontraram situações destas em que as notícias não tinham data de publicação explicitamente no artigo? Ok, aqui, a, aqui a tua pergunta era mais a diferença da data de, de arquivo e a data de publicação da notícia. Sim, é que às vezes nós tentávamos em algumas situações, as notícias não tinham data de publicação. Vocês, ao fazerem este estudo em mais larga escala, vocês depararam-se com este problema também? de ou, ou qual, qual foi a, a frequência com que encontraram situações destas em que havia notícias sem data de publicação? Eu posso dizer do que eu analisei, a maior parte delas tem Outra... Uh, normalmente as maiores publicações têm, a maior parte tem às vezes tem aquela parte do hoje e do ontem mas isso até está claro uh, mas outro dos nossos objetivos até seriam mais também com ir um pouco mais em frente de também talvez fazer essa comparação de entre a data de arquivação e a data de publicação também seria outra coisa a analisar nós também não não, não Há muitas análises que ainda queríamos fazer, mas porque nós queríamos era, porque o nosso interesse era, aqui nisto, quando estamos a fazer isto, é se nós conseguimos encontrar a primeira versão da notícia, porque por vezes nós encontramos já notícias que nós já sabemos que elas já foram atualizadas, porque existe a menção atualizada, por isso, por vezes nós sabemos que até já falhámos. Isso aqui já vai um pouco para além da, da questão, mas isso, isso só valida porque é que é útil estar a data de publicação, porque a data de publicação é diferente da data de recolha, que é diferente da potencial data de uh, arquivo. Por isso é que é, uma, é um mundo muito interessante também a explorar. A nossa ideia é caminhar para lá, não é? O primeiro passo é conseguir mostrar uh, aos jornalistas o que é que está a acontecer não é? e apresentar de uma maneira clara. E agora o segundo passo, depois de termos já um conjunto alargado de documentos, assim, uma coisa que se possa fazer em larga escala, é tentar fazer isto, uh, quer dizer, vou, passo o plenarismo, fazer isto em larga escala uh, mesmo, que é termos... Uh, várias, quer dizer, eu e o André não somos jornalistas, não é? Nós queremos ter especialistas a, a, a anotar estas alterações que nós vemos, alterações nos títulos, alterações nos leads ou no corpo de notícia, com o um nível de gravidade, não é? Não existe propriamente uma, uma topologia para fazer isto, mas estamos a pensar nas melhores maneiras, e mas a apresentação visual, se talvez fosse uma coisa do género, como o revista já mostra hoje em dia. E a ideia era, era realmente depois, de certa maneira, correlacionar as avaliações dos experts no nosso site, que poderiam marcar uma alteração no artigo como grave, menos grave ou, ou, ou até mesmo para ignorar. E poderíamos depois aprender modelos com o machine learning para automaticamente fazer flag de alterações novas, ainda não vistas por nenhum expert, que talvez sejam perigosas ou carecem verificação. E é esse o caminho, não é? Estas coisas de name entity recognition, de detectar as entidades, não é? Nomes de pessoas, nomes de empresas, valores, não é? Tipo, quando temos valores monetários ou até valores de população, estatísticas, que depois podem ser alteradas, resultados de eleições, que são publicados uh, e depois são corrigidos mais tarde. Nós encontramos casos desses, por exemplo, para as eleições da maçonaria, que é uma coisa uh, que nós achamos engraçada. Um, é esse tipo de coisas que nós depois queremos fazer, não é? E, e, e ter assim, um conjunto de, de features ou de, de sinais uh, anotados por, por experts. Novamente, eu, eu e o André não somos propriamente as pessoas que podem fazer esse tipo de avaliação jornalística, e vamos precisar de, de pôr experts a fazer essa avaliação, que se poderão registrar no site, validar com, sei lá, qualquer profissional, que são coisas que estão no futuro, porque ainda estamos aqui numa fase inicial de, de melhorar a, a interação com o site. O André, o André gosta de dizer, por exemplo, que se o revisionista correr bem, nós desaparecemos do mercado. Não é? Porque se não houver pois, problema... é... Epá, é isso. Se todas as notícias começassem a ser publicadas com uma nota a dizer que são, onde é que são corrigidas ou atualizadas, o revisionista deixava de ser importante ou deixava de ser tão crítico. Mas em termos de independência okay. financeira, neste momento nós pronto, trabalhamos isto nos nossos tempos livres, com a ajuda do valor do prémio que nós ganhámos do arquivo, mas pronto, dos custos de alojamento de servidores, e o nosso tempo é o que sustém isto até agora. Sim, aqui, aqui temos que agradecer o prémio do arquivo, não é? Quer dizer, foi uma coisa que deu assim, um kickstart, é? para, para, para pensarmos nisto tudo também assim, um pouco mais a sério e uh, de certa maneira foi assim o financiamento mais, uh, mais significativo que nós, nós tivemos, quer dizer, o único, não é? <risos> em termos monetários foi o único, claro que temos aqui, temos um grupo das revisionistas que também de vez em quando partilham artigos ajeitosos para nós lermos <risos> e partilham ideias, não é? Basicamente aqui as, as doações têm sido em tempo. Estou a ver aqui o dar a dizer que são mais Whistleblower do que Moneymaker. É, é, existem, existem este tipo de... Não são bem associações, entidades, mas, assim, mais deste género Whistleblower nos Estados Unidos, é, mas também a razão de haver mais é porque nos Estados Unidos há mais financiamento, não é? Nos Estados Unidos há a Knight Foundation, a uh, Mellon Foundation, que são Heritage uh, Funds, que financiam este tipo de, de iniciativas, e aqui em Portugal uh, existe menos, menos, essa, menos essa cultura. Bem, no, no nosso caso, nós já somos bastante enviesados porque hum, ambos fizemos investigação na área de recuperação de, de informação, na área de pesquisa, logo era algo com a qual nós já tínhamos alguma experiência. Mas, pelo menos, na nossa área, eu acho que é uma, o arquivo é uma ferramenta bastante importante e que, por vezes, até... Uh, pronto, aqui, uh, às vezes, nem é tanta falta de, de, de divulgação, mas às vezes não é algo... Pronto, eu acho que merecia ser mais investigado na área de, de, de pesquisa de informação, de recuperação de informação, mas por, porque, pronto, como o como, arquivo acho, tem eu, eu acho, mas em os dados, tantos dados... Eu acho que há, sei lá, há, há sempre da, da parte de quem é académico de ir atrás das coisas que são mais shiny, mais do momento, mais financiadas, etc. Um, sei lá, agora há aquele boom do, do deep learning, de, das, das redes sociais, não é? E nós aqui se calhar conseguimos fazer as duas coisas, nós percebemos que as coisas estão intimamente ligadas, as notícias são, são partilhadas através das redes sociais, é lá que as pessoas veem ou têm acesso ao, ao primeiro link, a, a disseminação da notícia acontece aí primeiro. Uh, e, de certa maneira, nós conseguimos ver que conseguimos ser shiny e, ao mesmo tempo, uh, perceber o valor que tem a preservação da, da, da informação para, sei lá, para, para todos os efeitos, para uma democracia mais uh, democrática lá. Uh, e, então, de certa maneira, uh, eu consigo entender que alguns investigadores possam achar que que arquivos sejam old news e que redes sociais sejam novas notícias, não é? Mas as nossas novas notícias de hoje vão ser as old news da amanhã, não é? E então, esta parte da preservação do que é que aconteceu, não é? Nós podemos estar aqui agora e estar a investigar o que aconteceu no processo marquês, ou podemos estar daqui a uns anos a, a, a, a investigar o que é que aconteceu no social media e o que aconteceu nas notícias em Portugal neste período de pandemia, certo? Então isto é, é muito importante casar as duas coisas e perceber que as redes sociais de hoje vão ser os nossos arquivos da manhã. Só aqui para terminar, há aquele famoso ditado, se queres para ver o futuro, estuda o passado. E aqui o arquivo pode ter um papel muito importante nisto. Estudar o passado tem grande relevância para desenhar o futuro em qualquer área, exatamente. Uh, pronto, como estou do arquivo PT claro que tenho que concordar com isto não é? Ainda por cima quando passamos à velocidade as pessoas consomem tanta informação e, e tão fraca a qualidade às vezes que isto às vezes parece que vivemos já num mundo que já não se percebe muito bem o que é que é a realidade não é? gastamos tanto tempo a processar informação e não olhamos para trás e vemos que muitas vezes a informação é sempre a mesma nós gastamos o nosso tempo muitas vezes a processar sempre a mesma informação um exemplo que eu, que eu costumo destacar sempre é dos incêndios em portugal todos os anos há incêndios todos os anos é uma catástrofe todos os anos é uma novidade e eu tenho 42 anos e desde que me lembro que todos os anos é assim e todos os anos as pessoas ficam um, espantadas que há incêndios florestais portanto é é interessante Olha, e é e é uma pena que isto do, que não haja que o arquivo que a internet não tenha existido na altura da gripe espanhola porque senão era muito engraçado fazermos os paralelos para o que está a acontecer neste momento sim mas também mas também já já este arquivo pt na, na altura da, da gripe das aves do h1n1 do, da crise da, da suína da gripe suína portanto e, e nem tanto Pode ser que apareça algum, algum trabalho agora para o prémio deste ano ou do ano que vem que faça algum tipo de comparativo entre estas duas situa entre estas situações e te consiga detectar algumas, algumas, uh, alguns factos, algum, algumas conclusões relevantes, uh, para que no futuro se calhar possamos lidar com situações destas de uma maneira diferente, talvez mais uh, racional. E com base em informação histórica e experiência do passado, em vez de ser tão reativa. Não? Então, resta-me então agradecer mais uma vez ao André e ao Flávio uh, por esta excelente apresentação. O, gostava só de dizer que o André, o ano passado, o André agora pertence à nossa equipa do Arquivo PT, quando ganhou o prémio não pertencia à equipa, só para, ter, para algum potencial conflito de interesse não ocorreu, portanto as pessoas do Arquivo PT não podem concorrer ao prémio. E portanto o André, uh, neste momento, é o responsável pelas, pelas APIs do Arquivo PT e numa sessão futura que eu não estou. É dia, dia, dia Que é, ainda podes -me ajudar? A oh, dia é que Podes-me ajudar? É dia 8. Dia 8. dia 8 portanto dia 8 de maio o André vai fazer uma apresentação mais uma apresentação, uma apresentação focada nas APIs, nas interfaces de programação de aplicações que o arquivo .pt disponibiliza podem se inscrever para este café com o arquivo um, pronto, é um gosteiro o André na nossa equipe, o Flávio ainda não pertence à nossa equipe, mas um dia quem sabe resta mais uma vez agradecer e despedir-me de todos vós, foi um prazer tê-los aqui connosco mesmo que virtualmente Pode ser que nos encontremos...